Hoje estamos no Bebe Glow Day e vamos conversar um pouco sobre os benefícios do Bebe Glow após o procedimento. Estou aqui com a cliente Dominique e ela vai falar um pouquinho do Bebe Glow, gente, para vocês. Olha, a... o pós-imediato é maravilhoso. Nitidamente já dá para ver que a pele fica super uniforme. Eu tava com a região né, bem tomada de acne, o que deixa mais disfarçado e a olheira. Nossa, que coisa maravilhosa. Deu uma super amenizada na, na minha tonalidade de olheira. Eu achei perfeito e a pele fica super viçosa, Eu amei. Gente, é perfeita. Ela tá com uma pele de porcelana. Tá brilhando aqui a pele dela, né? E o BB Glow Day, ele é exatamente pra isso, né? Pra pessoa se sentir amada, cuidar da sua autoestima. O que fez você procurar o BB Glow, Dominique? Realmente, assim, eu tava com muita marca e também sentindo necessidade de renovar a minha pele. Que ela tava... Né? sem brilho, é, apagadinha, então eu já senti que isso dá uma modificada automaticamente na pele. Automaticamente, gente, é investir na sua autoestima. Vem!